Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Foi um, foi logo depois que o, que o Supremo, foi em março, disse é. que os governadores poderiam foi. tomar suas próprias foi. medidas e tal. Foi. Quanto foi. tempo levou? E nós provocamos os governadores que provocaram, porque o, o maluco do Bolsonaro primeiro já sumiu o seu negacionismo desde o início. E os governadores é que seguraram a bucha, vamos dizer assim, para poder fazer as quarentenas. E por isso é que nós todos fomos emparedados. Uh, pela dialética e bolsonarista que a gente estava criando desemprego, uh, criando a pobreza, criando a miséria, quando nós estávamos fazendo a defesa da vida. Se nós não tivéssemos feito isso, nós provavelmente hoje no Brasil estaríamos chorando, uh, não eram os 560 mil uh, brasileiros mortos, estávamos uh, chorando 2 milhões, 2 milhões e meio de brasileiros mortos em todo o Brasil. Então eu fiz a opção pela vida. E, obviamente, que eu Paulo sei o desgaste. Um monte de, de, de, de hospital de campanha, rolou tudo isso. Muitos. E mesmo assim. Muito, tanta